Fala nação, hoje vai falar sobre a vitória do Flamengo, que venceu o Vélez Sácio. passaram o rolo de compensou, é isso mesmo, passaram o rolo de compensou no Velho. é isso mesmo, estou falando a verdade aqui, né, e é isso, vou falando desse jogo, mas antes quero que você se inscreve no canal, deixe seu like, ative a notificação para você não perder nada, ajude nosso canal. Faça o nosso canal crescer, tá bom? Então é isso Vamos pra galera, muito importante, tá bom? Então é isso Vamos falando então sobre esse jogo de Flamengo e versus... Vélez Porque o Flamengo foi muito bem, né cara? Que time é esse que tá jogando, né? Que time? É, olha Flamengo já tá na final Já tá na final Como assim né, já tá na final? Já tá na final Porque olha só Flamengo aplicou Enfiou quatro gols no Vélez. Né? Você pode ver. O Flamengo fez o que fez, meu amigo. Fez o que fez no jogo. Fez o que fez. O Flamengo foi muito bem, cara. Que time é esse? Que time está jogando? O time desse tem tudo para ser campeão de Libertadores. Entendeu? Não tô falando que o time vai ser campeão de Libertadores tem tudo, tudo para ser campeão de libertadores entendeu? Então é isso vou falar dos gols, que os gols foram marcados por Pedro logo aos 30 minutos, aí depois Everton Ribeiro nos acréscimos do no primeiro tempo, faz o os 46 minutos, ele né, faz o gol e Everton Ribeiro, que ele tá bem, né, o Gabigol tocando para Everton Ribeiro, e o Everton Ribeiro fazendo o segundo gol do Mengão. Aí depois, depois do intervalo, aos 60 minutos, é claro, né? Aos 15 minutos, né? O Pedro faz o gol. É, rapaz, o Pedro. O Pedro deu uma cavadinha lá e meteu pro fundo da rede. Aí depois, para fechar o caixão, Gabigol acaba de tocar para Pedro Pedro chuta pro fundo da rede Head trick de Pedro, e é isso. Olha, que time é esse, né, cara? Que time é esse? Vou te falar um negócio. Que time é esse? É um time vitorioso, cara. É um time vitorioso porque o Flamengo ele joga muita bola. Joga muita bola mesmo, Né? E olha, esse time tá jogando. Tá jogando bola. Ele tá jogando. Ele vai jogar contra o Botafogo, ele vence o Botafogo, agora vai jogar com o Vélez ele vence o Vélez Mesmo o Gramado tava ruim, o gramado tava ruim mesmo, tava muito ruim o gramado. O gramado, às vezes quando aqui a bola, né? Mas é isso. O Flamengo jogando em gramado ruim, vai ganhar jogo, é favorito. E é isso, vai fazer a sua parte. Não quer nem saber se assim, pode ser B, pode ser A, pode ser C. Entendeu? Então é isso. Então o time foi muito bem, cara. Gostei do Flamengo jogando assim. E continua assim. Porque, ó. Flamengo já tá na final da Copa Libertadores. Não tem nem como mais falar, eu acho. Não tem nem como mais falar, eu acho. Que é, eu acho que... É, vai dizer que eu acho que... É, como posso falar? É... É... Tem não tem certeza, né? Não tem certeza se o time vai se classificar, né? Então eu tenho certeza que esse time já está na final, né? Então é isso. Então esse time foi muito bem, entendeu? Então jogou muita bola. Como é que esse como é que esse Pedro saiu lá das críticas? era tão criticado em 2021, ano passado, saiu das críticas, foi pra, foi pro, a, a volta deu, a vida, a, como posso falar, deu volta por cima, Pedro, né, igual o Vinícius Júnior, o Júnior muito criticado, era muito, todo mundo, todo mundo criticava ele, deu a volta por cima, né, você vê que esses esse meninos estão dando volta por cima, já pessoa, né? Então é isso. Flamengo foi muito bem, cara. Gostei muito do Flamengo jogando assim e continua assim, jogando, jogando bola até o fim da temporada. Porque esse time, seriamente, foi muito bem e merece todos os aplausos aí do time, né? Porque o time, o Flamengo, ano passado, ele não tava bem tava bem né aí quando deu uma recaída o time começou a ser eliminado de competições Copa do Brasil perdeu a Libertadores entendeu eu acho que o time não queria ganhar nada não queria ganhar nada no passado nem 2020 não queria ganhar a Libertadores Rogério sempre que foi demitido ele não foi bem time então para mim aí quando chegou em 2022 Paulo assumiu o time uma gente, não queria ganhar nada, não queria ganhar não queria jogar o time pra ir pra cima entendeu, então é isso isso que eu falo, Flamengo é favorito de tudo quando o Flamengo vai jogar quando o Flamengo joga, é favorito quando o Flamengo vai jogar fora, é favorito entendeu, então é isso é favorito de tudo, entendeu é a time que é, que é mais favorito que Palmeiras pelo amor de Deus Deu? O Palmeiras não é tão favorito em jogos difíceis assim, entendeu? Então, pra mim, o Flamengo já tá na final. E claro, Flamengo, final de Libertadores, tem como botar lá. Flamengo é Velhos Vélez eliminado, entendeu? Não, botar bota esse negócio. Não adianta chorar, chorar, chorar, chorar. Não, não, não era passei 4x0. É, mano. O Flamengo fez um ótimo trabalho, né? Então é isso. É, falando pro jogador, pro jogador, é, vou falar agora do Santos. Esse daí é muito bom, né, cara? Ele é muito bom mesmo, cara. Pensa um jogador bom, né? Porque esse jogador, cara, vou te falar, ele não tem essa manha dele de, de dar reporte. Não tem, não. Ele pega a bola com segurança, né? Jogou bem. Rodney, um avião, até para estar tá pilotando ali o um avião, entendeu? Então é isso, rapaz, ah, que avião é esse, hein? É o um avião, é o novo piloto do Flamengo, é o que vai carregar muitas pessoas, até jogador do Flamengo, né? Rodney, né? Tá pilotar o avião, acho que tem sabe, né? Ô, tá isso? Foi bem. Na minha opinião, da Davi foi muito bem, entendeu? Até que tomou cartão amarelo, tá fora do próximo jogo contra o Vélez, Maracanã Só vai jogar na final Outro, Léo Pereira, foi muito bem Evitou cartões amarelos também, né? Se me engano, o Léo Pereira tá fora, hein? Léo Pereira tá fora, né? parte Léo Pereira tá fora porque falaram lá na ação que o Léo Pereira tá, tá só falando do próximo jogo, não sei, mas jogou bem, né? O outro, Felipe Luiz, jogou muita bola, jogou bem, jogou bem e reverteu a prova da torcida. O outro, Everton Ribeiro, jogou muita bola, hein? É, rapaz, jogou muita bola. O outro, é, deixa eu ver aqui. Thiago Maia jogou muita bola, hein? Desarmava, tomava a bola dos caras. Movimentou muito bem, né? O Thiago Maia. Então, ele não tava bem, muito bem, né? Ano passado, né? É que o time não, não se acertava, né? Mas, Dorival chegou, deu uma recuperadinha nele, mas é isso, né? O outro, João Gomes. Jogou muita bola esse Jogo Gomes, hein? vai é todo que jogador para ser bom isso aí desarma a bola ele pega a bola rapidinho cara esse cara é um monstro né cara tudo para jogar no Real Madrid hein cara e os times os times aí são tudo, tudo interessados nele times grandes né times grandes da Europa que são campeões da Champions League né são campeões Mundiais também né são campeões Atuais campeões. Aí o amanhã é o atual campeão da tipo League, da La Liga. E é isso. Falar agora da Rascaeta. Foi muito bem a Rascaeta, né? Jogou muita bola. Esse daí é um gênio, né, cara? É um gênio da bola mesmo. É um gênio. E é isso. O outro. Gabigol. Foi bem. Cara, esse Gabigol tá, não, não, tá muito bem, não tá muito bem na temporada. Temporada. O cara não quer fazer gol, o cara não quer fazer nada, entendeu? O cara quer fazer, não quer fazer gol, cara. Foi bem, mas cara, ele deu duas existência. Mas o cara não quer fazer gol. Aquela bola que o cara que o outro lá meteu pro Gabigol, né? Meteu aquela bola. Era pra dar de cavadinha, não era esse negócio de dar... É... Daí, negócio de chutar em cima do goleiro. pra mim jogou bem mas perdeu duas chances também que, aquele passo do jogo com o o Gabigol mas chutou pra fora o outro, Pedro levou a bola pra casa fez hat trick três gols, se movimentou muito bem, pra mim jogou muita bola já tivemos aí, aí a entrada de Eric Pogá Vidal a Vitor Hugo Cebolinha, né? Cebolinha não entrou, não, né? Ligando. Mas é isso. O fez cinco substituições aí, né? E é isso. Todo mundo foi bem hoje. Todo mundo foi bem ontem. Todo mundo foi bem. E merece um, um aplauso para a torcida do Flamengo. E é isso. Vocês não, não esquecem de se inscrever no canal. Deixa o teu like. Ativa a notificação para você não perder nada. Se você deixando o like se inscrevendo no canal, o YouTube vai entender que você está ajudando o canal. Tá bom? Então ajuda a gente. Tá bom? O YouTube está relevância para a gente. Tá bom? Então, muito então obrigado. Até lá. Um bom dia a todos.